É o RMIX no ar, agora o registro com o prefeito Emerson Mas, a presença do secretário de Estado de Educação aqui do, de Santa Catarina, Luiz Fernando Vampiro. Prefeito Mas, uma importante pauta para esse momento e a educação do município que sai ganhando. Olá, Márcio, olá, ouvintes da RMIX. Com certeza, é né? um momento muito especial para a educação catarinense, né? Ontem já estivemos em Florianópolis recebendo um ônibus. É, hoje essa entrega de notebooks. A gente vê que tanto o secretário de educação, o vampiro, quanto o governador Moisés estão de parabéns pela atenção que estão dando para a educação catarinense. Estamos em Mafra também seguindo exemplo. Em Mafra também compramos notebook para todas as salas de aula, projetores em né, todas as salas de aula. Eu tenho certeza que tanto a educação catarinense como a Mafrense é, já estão em destaque em nível nacional e tem muito ainda para crescer. Tem muita coisa boa para acontecer. Né? A gente já comentou, inclusive, com o secretário-ministro Fernando Vampiro sobre o governador Carlos Mosés ser homenageado o ano passado em São Paulo como Santa Catarina, a segunda melhor educação do país. E Santa Catarina quer chegar em primeira, e claro que Mafra atrelada também. Com certeza, com certeza. A Mafra, nós queremos ser a primeira de Santa Catarina e estar junto nessa primeira do Brasil, né? A então, Mafra a gente aí está aderindo, como falei, aos notebooks, compramos projetor para toda a salas de aula, estamos aderindo também ao sistema de apostila em todas as nossas escolas, compramos também ar-condicionado para todas as escolas, também da. da todas as de aula da, do município. Eh, estamos reformando a maior parte das salas de aula e também gostaria de fazer um anúncio, conseguimos um recurso também com o governo do estado para a construção de uma nova escola no SEMA, né? que o SEMA hoje já está todo mundo empilhado além né? de, de tantos alunos que nós temos e a gente vai estar tá construindo uma escola, escola nova no valor de 11 milhões de reais, governo do estado de Santa Catarina através do governador Moisés, qual agradecemos, para uma escola com 4 mil metros quadrados, né? é, uma, com quatro pavimentos vai ficar uma escola nova muito bonita lá. No SEMA, né? Então gostaríamos de agradecer aí o secretário, agradecer também ao governador Carlos Moisés, que ele tem descentralizado os recursos para os municípios, né? Até fazer mais um anúncio, Márcio: recebemos também do governador, fora o colégio, né? Esses 11 milhões de colégios, estamos recebendo também 13 milhões para obra de infraestrutura no município. A qual estaremos construindo um binário na Vila Nova. Um binário no Jardim América e também a continuação da Rua Santa Cruz até até o Alto lá, né, que o pessoal conhece, que dá acesso ó, à empresa da Souza Cruz. Recursos que está vindo do governo do Estado de Santa Catarina. É o governador Carlos Mozzesi nessa né, parceria, não esquecendo o Planalto Norte e principalmente o município de Mafrança. Exatamente, como falei ontem, estive ainda em Florianópolis junto com a governadora, recebemos a entrega de um ônibus, né? Então veja que existe responsabilidade da educação. É, toda a parte fundamental, o ensino infantil, é do município. Né? E mesmo assim, eles repassaram o ônibus para o município. Então, além deles de ter a responsabilidade né, que eles têm da educação das suas escolas estaduais, eles também estão auxiliando o município aí. Com o transporte, com o recurso para a escola, né? que com certeza, como falou até o secretário na sua, na sua fala, né? é, não existe Estado, não existe é, município, não existe União, existe sim recurso que é do contribuinte, que é da população e esse recurso deve estar sendo trabalhado da forma que estamos trabalhando em conjunto em conjunto, para resolver realmente os problemas que nós temos de toda a nossa população. O recurso ele vai descentralizado, né? Estado. União, município, né? Mas esse recurso deve ser aplicado de forma conjunta, como a gente está fazendo, para realmente a nossa população receber os resultados dos impostos que eles pagam. Prefeito Emerson Mas, muito obrigado. Eu agradeço, agradeço ao Rio Marfamix, agradeço o Márcio, e ficamos sempre à disposição. Tá certo. Prefeito Emerson Mas, portanto, conversando conosco, atualizando essas informações, a vocês que nos acompanham no RMix, no ar.